venha abençoar cada vida cujo nome estão nesses cadernos pessoas que clamam pelo teu socorro que clamam pela tua misericórdia e pela tua bondade Senhor visita as causas na justiça que estão retidas ali na justiça e que os teus servos precisam de uma resposta urgente Coloca, Senhor, a tua mão. Senhor, atende o clamor do aflito e do necessitado. Envia socorro do céu para os teus servos. Manifesta, Pai, o teu poder. Coloca a tua mão sobre os currículos que foram enviados. Que ainda esta semana venha a resposta das entrevistas que foram feitas, Pai, em nome de Jesus. Toma nas Tuas mãos os contratos de trabalho que ainda não foram assinados. Faça que sejam assinados em nome de Jesus. Os projetos, meu Pai, que não foram aprovados. Senhor, coloca a Tua mão e aprova esse projeto, faz que seja aprovado. Tu sabes a necessidade dos Teus servos. Entra com provisão, com livramento, com proteção nos lares, nas famílias, meu Pai, aqui representados. Confirma, Deus, a bênção, confirma a vitória para a honra e para a glória do Teu nome. Entra com provisão nos lares, Pai, nas famílias. Socorre, meu Deus. Socorre os Teus servos que precisam de uma provisão imediata e precisam de um socorro imediato vindo das tuas mãos. Deus, seja em qual for a área, que os teus servos precisam sempre socorridos. Que o Senhor envie socorro nesta noite, em nome de Jesus. Abre, meu Deus, as portas de um bom emprego, bom salário, bom banho. Derrama, Pai, um som de cura sobre aqueles que estão enfermos. Consome com esse vírus maldito que tem atingido tantas vidas. Que tem assolado as nações. Senhor, coloca a Tua mão. Dá livramento, Pai. Dá proteção para o Teu povo. Socorre, Pai, aqueles que estão aflitos e necessitados. Tem misericórdia daqueles que estão hospitalizados, entupados, encarcerados... Aqueles que estão em aflição, Senhor, coloca a Tua mão, liberta pelo Teu poder. Derrama a bênção da saúde, meu Pai, sobre os Teus céus. Que acham que não vão conseguir, Senhor, ser curados. Que acham que não vão conseguir vencer esta doença, mas o sangue de Jesus tem poder. Concede a cura, Papai concede o milagre para a honra e para a glória do Teu nome santo. Oh Deus, abra as portas que estiverem fechadas, que as muralhas caiam por terra, que as barreiras caiam por terra, e essas pessoas sejam grandemente abençoadas para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Abre, Senhor, esta porta dos os teus servos tanto precisam. Coloca a tua mão, Senhor. Lança por terra o adversário. Tira toda a amarração, tira todo o impedimento, meu Deus. Coloca, Deus, a tua mão e faça a tua obra. A poder no teu sangue para dar a vitória aos teus servos. Meu Deus, colocamos as Tuas mãos, a Tua igreja, o Teu povo na face desta terra. possamos aprender a fazer a Tua obra com amor. Porque a Tua palavra diz que o amor nunca acaba. As demais coisas vão perecer. Tudo vai passar. Mas o amor é eterno. Por isso, meu Deus, coloca a Tua Mãe e nos ensina a fazer a Tua obra por amor. Não por gramu, não para que os outros nos elogiem, mas que possamos fazer por amor a Ti, Senhor. E por amor às almas, meu Pai. Porque o Senhor deu a Sua vida por nós ali no Calvário. E nós precisamos fazer também a Tua obra Tirar das mãos do inimigo aqueles que estão indo para o abismo. Tem misericórdia desta nação. Tem misericórdia dessa cidade, desse bairro, desta rua, desse estado. Salva, meu Deus, os jovens, salva as crianças, salva os adolescentes, meu Pai, tem misericórdia. Tantos adolescentes perdidos, tantas crianças perdidas. Como esses dias eu ouvi um testemunho de um irmão que desde os quatro anos de idade, Senhor, ele era viciado. Viciado, meu Pai. Já vivia cheirando cola, meu Deus. Vivia nas ruas. Tem misericórdia, Senhor. Quantas crianças perecendo. Quantos adolescentes perecendo, meu Deus. Tem compaixão. Coloca, Deus, a Tua mão. Abra os olhos deles para que eles possam te enxergar. Se revele a eles, Pai. Para que eles saibam que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor pode livrá-los desta morte, desta escravidão. Deus, eu coloco nas suas mãos. Eu peço salvação, eu peço libertação. Eu peço cura, eu peço milagre. Para todos os teus servos que estão conosco todos aqueles que estão clamando coloca Deus a tua mão faz meu Deus uma obra gloriosa de transformação de quebrantamento de coração vai fechando a boca dos leões vai amarrando Satanás do abismo juntamente com todos os seus com todos os seus enviados em nome de Jesus que vá para o abismo pelo poder é autoridade do nome de Cristo, mas que solte tudo aquilo que é nosso por direito. Solte agora em nome de Jesus toda amarração. Seja destruída agora em nome de Jesus Cristo. Exata, assim, Senhor, todos os nós feitos, meu Pai, para amarrar a vida espiritual, a vida financeira, a vida profissional, a vida conjugal, a vida sentimental. Senhor, amarra pelo teu poder espalento E desamarra tudo que o adversário amarrou nesta vida, Senhor Tudo que ele amarrou na vida dessa pessoa, Senhor Desamarra pelo teu poder agora Libera, meu Pai, as causas da justiça Libera, Deus, o salário que está retido Libera a provisão do céu nesta noite Libera a porta de emprego, Senhor em nome de Jesus, coloca a Tua mão. Né? Faz a Tua obra, meu Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Abençoa estas vidas, Pai, que estão conosco neste propósito. Aqueles que estão agora no leite de dor, Aqueles que estão encarcerados, precisando do Teu socorro. Precisando de um advogado, Senhor. Advoga a causa dessa pessoa. Entra nesta causa, Pai, em nome de Jesus. Socorre, meu Deus. Aqueles que estão em aflição. Aqueles que estão abatidos. Com o coração amargurado, triste. Devido à perda de um ente querido, Senhor, consola esses corações traz de volta alegria, meu Deus, em nome de Jesus. Consola, Deus, pelo Teu grande poder. Ó oh, Espírito Santo, de Deus, consola esses corações. E abençoa os lares, abençoa as famílias cujos nomes aqui estão e aqueles pelos quais os Teus servos também estão clamando. Envia Teu socorro nesta noite. Faz uma grande obra também nesta nação, nesse estado, nesta cidade. Entra com providência, meu Pai, para que a vacina certa para combater esse vírus fique pronto. Tira, Senhor, tudo daquilo que não provém de ti. Manifesta, Pai, o teu poder, tu sabes a necessidade. Prepara, Pai, a vacina certa, meu Deus, para que possamos ficar livres desse vírus. Entra na peleja, meu Deus, em nome de Jesus. E o que não provém de Ti, o Senhor vai queimando e vai derrotando pelo Teu poder nesta noite. Coloco nas Tuas mãos as autoridades constituídas do Brasil. As autoridades estaduais, federais, municipais. Nós colocamos todos em Tuas mãos as autoridades eclesiásticas também entregamos a Ti, Senhor. Faz a obra, papai, em nome de Jesus. Faz a Tua obra pelo poder do Teu sangue, para a honra e glória do Teu Santo nome. Senhor, eu Te peço que envie mantendedores, trabalhadores para a Tua seara, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas o Senhor disse para rogarmos ao Senhor da Seara para que mande os trabalhadores para a Tua Seara, meu Pai. Envia, a Deus, em nome de Jesus. Levanta, meu Pai, homens e mulheres de fé, homens e mulheres de Deus dispostos a Te servir, dispostos a renunciar o Seu próprio querer na terra para fazer a Tua vontade. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que os teus servos sejam, meu Pai, equilibrados, fortalecidos através do Espírito Santo e que possam fazer a tua obra com amor, Senhor, com dedicação, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, não fazer por interesse, meu Deus. Ó oh, Deus, louvado seja, o nome do Senhor, porque as obras de muitas pessoas vão ser queimadas ou não serem feitas por amor, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, nesta noite visite todos os nossos irmãos que estão em outros países e precisam do Teu socorro, precisam da Tua misericórdia. Visita os nossos irmãos ali em Portugal, ali na Espanha, ali no Japão, ali na África, Senhor. Ali na Argentina, ali no Uruguai, também aqueles que estão ali no Equador, Senhor, coloca a Tua mão. Faz a obra, Pai, liberta a cura, dá força, dá ânimo, dá coragem. Abençoa, meu Pai, teu corpo. Abençoa a Tua igreja na terra. Fortalece aqueles que estão fracos. Levanta aqueles que estão caindo no seu caminho. Desperta aqueles que estão dormindo. Sono espiritual. Sono da negligência. Sono da indiferença para a Tua obra. Entra, meu Pai, em cada situação. E nos ajude a te servir com alegria. Nós Te louvamos, Pai. Te agradecemos por esse momento. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho Deus e Deus Espírito Santo. Faz grande obra nesta nação, meu Pai. Faz grande obra nesse estado, nesta cidade. Opera com a tua mão forte e poderosa e dá vitória à tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Amém graças a Deus, e nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te abençoe, que o Senhor possa te conceder uma noite de sono reparador que você tenha um dia grandemente abençoado na presença de Deus. Creia na vitória que o Senhor já determinou para cada um de nós, ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então nós vamos estar orando agora. Você que pode dobrar os seus joelhos para estar orando juntamente conosco. Faça isso, e agora é o momento de nós orarmos. É o momento de nós clamarmos ao nosso Deus. E com certeza, Ele está presente aí onde você está. Não importa onde você esteja. Não importa é, onde você está morando. O Senhor sabe, o Senhor conhece a sua aflição, a sua necessidade. Então crê que o Senhor vai estender a mão sobre a sua vida e vai te abençoar de uma maneira especial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante da tua presença mais uma vez, clamando pelo teu socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nossa vitória, Pai, está em ti. A nossa força, Deus, está em ti. É o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor quem nos dá condição estarmos buscando a Tua presença. Não só em nosso favor, mas em favor de todos quantos estão precisando. De todos quantos estão necessitados da Tua bênção. Da Tua misericórdia e da Tua bondade. Eu clamo, meu Deus e meu Pai, por todos os meus familiares que estão em outros estados. Que estão também aqui no estado de São Paulo. Clamo a Ti também por todos os irmãos. Que estão em outros estados, em outras cidades. Estão também, Senhor, em outros países Clamando juntamente conosco a Subi, Canta Lá Baixada Buscando a Tua face gloriosa Porque o Senhor é Deus que responde O clamor do aflito, o clamor do necessitado. O Senhor é Deus que é socorro presente Na tribulação e na angústia Por isso, meu Deus, visita agora cada coração Visita cada vida, meu Pai amado Que está conosco nesse propósito Entra agora nos lares, Senhor Entra agora, meu Pai amado, onde quer que exista alguém sofrendo. Onde quer que exista alguém, alguém angustiado. Alguém que está num leito de enfermidade, hospitalizado, encarcerado. Meu Deus, é do Senhor que vem socorro para nós. Nós não temos outro que, que nos possa socorrer. E nós não precisamos de outro Deus, porque o Senhor nos é suficiente. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso, visita, naiaçu, me canta, na braxu, Cada lar, cada família, Pai, aqui representados. Todos aqueles cujos nomes estão nesse caderno e que precisam de socorro do céu agora. E necessitam ser consolados. E necessitam, meu Deus e meu Pai, ter agora a sua mente, meu Pai amado, controlada pelo teu Espírito. Meu Deus, coloca a Tua mão poderosa e passa a obra. Liberta, Senhor. Liberta, meu Deus, aqueles que estão oprimidos pelo maligno. Destrua a enfermidade maligna. A enfermidade interna e externa. A enfermidade nos ossos, nos nervos, no sangue. A enfermidade incurável. Para o Senhor, ela é curável. Porque o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores foram levadas sobre Ti na cruz do Calvário. E nesta noite nós clamamos a Ti. E pedimos que o Senhor socorra o aflito. Socorra o necessitado. Meu Deus, não deixa ninguém morrer nesse frio, meu Pai, na rua. Como aconteceu na outra noite. Tem misericórdia, livra da morte, Senhor. Livra essas pessoas que estão morando nas ruas, meu Pai. Tem misericórdia. Usa aqueles, meu Pai, que estão próximos a eles Aqueles que podem socorrê-los, meu Pai Envia teus anjos ali, Senhor Pessoas que são como verdadeiros anjos nessa terra Que socorrem o aflito, que socorrem o necessitado Estende a mão, meu Pai Para levar um prato de sopa Para levar uma marmita de, de, de alimento Para levar cobertores, agasalhos para aqueles que estão em sofrimento nas ruas. Meu Deus, tenha misericórdia. Usa também as autoridades constituídas desta nação, desta cidade, das nações, meu Pai, onde a, onde a minha voz consegue chegar, dos estados também, para socorrer o aflito, socorrer o necessitado. Entra, meu Pai, em cada lar agora, socorre cada família. Socorra aqueles que perderam seus entes queridos... Que estão entristecidos... Que estão com o coração angustiado... Ah, Senhor, a Tua Palavra diz que o justo sairá da angústia... Por isso, meu Deus, tira agora a angústia desse coração... Coloca, meu Deus, a Tua mão... Lança por terra a tristeza... E alega esse coração com a Tua presença, Senhor... Porque a Tua Palavra diz que na Tua presença... Até a tristeza salta de alegria. Por isso, alegra, Senhor, esses corações. dá vitória, dá livramento, dá proteção... Para aqueles, meu Pai, que estão hospitalizados... Para aqueles que estão sofrendo com esse vírus maldito... Ou com outro qualquer tipo de doença... Coloca a Tua mão e dá livramento, proteja... Guarda, Senhor, Tu és o guarda fiel de Israel... Guarda, meu Pai, o teu povo, guarda a tua igreja, proteja, meu Pai, contra esse vírus maldito. Meu Deus, prepare a vacina certa. Prepara a vacina, Senhor, o quanto antes, para que esse vírus seja exterminado. Dá sabedoria aos pesquisadores, dá sabedoria aos sábios. Oh meu Deus e meu Pai, nosso Deus é poderoso para dar livramento continuamos orando por todos os nossos irmãos que estão em sofrimento. Aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece. Então vamos colocá-los todos nas mãos do Senhor, sabendo que o nosso Deus é poderoso para dar livramento, para libertar, para curar cada um. Em nome de Jesus Cristo. Quem te desejar colocar um copo com água, faça isso e depois tome o copo com água. Se houver alguma ferida no seu corpo, alguma coisa, alguma parte que está enferma, passe também a água. E com certeza Deus vai fazer uma grande obra para a honra e glória do Seu nome. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço eu te louvo por cada vida cujos nomes aqui estão. Te agradeço, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Continua nos ajudando, nos fortalecendo, nos abençoando, nos sustentando cada dia. Abençoa os teus servos, as tuas servas, cujos homens aqui estão, seus lares, suas famílias. Aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão no leito de enfermidade, que estão hospitalizados, que estão entubados, aqueles que estão nas salas de recuperação, nos corredores, nas enfermarias. Meu Deus, coloca a Tua mão e dá livramento pelo Teu grande poder. Para a glória do Teu nome, toca na raiz desta doença maldita. Consome com esta peste perniciosa. E derrama, meu Pai, sobre estas pessoas. A bênção da saúde, a cura e o milagre que só o Senhor pode fazer. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a vida da nossa irmã Neuza. A vida de toda a sua família, a vida do pastor Claudemir, de toda a sua família também. Eu oro, meu Deus, e peço a cura, o milagre para a glória do Teu nome. Continuo orando pela vida da irmã Júlia, pela vida da nossa irmã Dalília, da irmão Américo, toda a família. Oro também, meu Pai amado, por todos aqueles que estão sofrendo com qualquer tipo de doença. Coloca, meu Deus, a Tua mão e cura. Coloca, Senhor, a Tua mão e liberta. E abençoa cada lar, cada família que representados. E envia o anjo da vitória, meu Pai, em cada lar, em cada família. Com a bênção, com o milagre, com a cura, com a salvação que só o Senhor pode dar. Eu coloco cada vida em Tuas mãos. Coloca o Brasil nas Tuas mãos, as autoridades constituídas do Brasil. Nós entregamos a Ti, Senhor. E pedimos que o Senhor faça uma grande obra nesta nação. Salvando, curando, libertando e transformando pelo Teu grande poder e para a glória do Teu nome. Abençoa, meu Pai amado, os cultos na Tua casa. Meu Deus, toma nas Tuas mãos, opera de uma maneira toda especial. Continua abençoando as nossas transmissões Continue abençoando o teu povo que tem participado juntamente conosco Onde quer que a nossa voz chegar, chegue também a tua presença Chegue também a tua bênção, a tua cura, o teu milagre e a tua grande salvação Manifesta-te, ó oh Deus, nesta nação Manifesta-te nesse estado, nesta cidade Faz a tua obra também nesta rua Faz a Tua obra, meu Pai, na vida dos nossos irmãos, que moram em outros estados, outros países, que participam juntamente conosco. Que o Senhor esteja com eles, aqueles que também estão presos, que estão encarcerados, que estão vivendo, meu Deus, de uma maneira subhumana, pelas ruas da cidade, embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises. Senhor, meu Deus, estende as Tuas mãos. Abençoa também as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Cobre cada um com o teu sangue. Dá livramento, meu Pai, dá proteção. Proteja e livra cada um de toda a força do mal, de toda a força das trevas. Abençoa, meu Pai, as escolas. Abençoe também todos aqueles que trabalham na linha de frente, meu Pai, desse vírus. Todos que trabalham na área da saúde. Oh Deus, da saúde privada, da saúde, da saúde meu Deus e meu Pai, meu Salvador Aleluia que o Senhor esteja operando em todas as áreas da saúde, meu Pai Faça a Tua obra, Senhor, a saúde do Estado Que o Senhor opere, que o Senhor manifeste o Teu poder Oh, Jesus, tem misericórdia e compaixão dos menos favorecidos, daqueles que estão vivendo nas ruas porque não tem onde morar, aqueles que estão vivendo, meu Pai, na pior situação, de uma forma subhumana. Meu Deus, estende as Tuas mãos, tem misericórdia, muda a sorte desse povo. Concede, meu Pai, uma nova história pelo Teu grande poder. A glória do Teu nome. Nós abençoamos todos aqueles que estão conosco nesta noite. Que o Senhor esteja com eles. Que não falte coisa grande, nem coisa pequena. Mas que o Senhor venha suprir cada necessidade, Pai. Nós pedimos a Tua bênção. Nós cremos no Teu poder. Para curar, para libertar, para salvar e para transformar. Faz grande obra. Pelo poder do Teu sangue. Para a glória do Teu nome. Nós te pedimos e desde agora te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. O nosso técnico hoje não está porque ele está acordando cedo, ele está entrando nos seus efeitos. E o nosso Deus é fiel. Vamos orar pelos nossos irmãos ali na Ucrânia. Vamos estar orando por todos aqueles que estão envolvidos nesta nesta batalha que está, que está querendo ser travada naqueles lugares, as ações em conflito, mas o nosso Deus é grande, é poderoso, Ele é Deus de livramento. E se nós clamarmos, Ele pode dar livramento, Ele pode livrar. O que não seria? Nada fácil. Uma guerra não seria bom para ninguém. Então vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos. Te louvamos por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, no só amor, no só espírito. Te agradeço, Deus, por mais esta oportunidade Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Continua, Senhor, nos ajudando Continua, Senhor, nos sustentando Nos fortalecendo, nos socorrendo Continua ajudando a Tua igreja, o Teu povo na face de toda a terra Meu Deus, visita cada um dos nossos irmãos, as nossas irmãs Que estão passando pelo vale da enfermidade Aqueles que estão sofrendo com a gripe e aqueles que estão sofrendo com esse vírus maldito. Coloca a tua mão, Senhor, e dá livramento. Envia a tua cura, Pai, envia teu milagre sobre os lares, sobre as famílias aqui representadas, sobre esta nação, meu Pai. Envia, meu Deus e meu Pai, a tua cura. Socorre, Senhor, o aflito e o necessitado. Socorre aqueles que adquiriram essa gripe, meu Pai, e que estão sofrendo, meu Pai. E aqueles que estão sofrendo também, meu Pai, com esse vírus maldito. Toca na raiz da doença. Toca, meu Deus, e liberta. Faz a tua obra também, meu Pai. Na vida daqueles que estão internados, na vida daqueles que estão nas UTIs, nas enfermarias, nos corredores dos hospitais, dos UPAs. Deus, manifesta o teu poder em todos os estados do Brasil, em todo o país. Brasil, coloca a tua mão, Senhor, tem misericórdia, faz cessar, meu Pai, esse vento, faz cessar, meu Deus e meu Pai, esta peleja, em nome de Jesus Cristo, peleja por nós, peleja pela tua igreja, peleja pelo teu povo na terra, toma as autoridades constituídas desta nação em tuas mãos. Deus, que eles se lembrem dos menos favorecidos. Tenha compaixão, meu Pai, coloca a Tua mão e dá livramento. Proteja, meu Pai, o Teu povo na face de toda a terra. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor faz cessar as guerras até os confins da terra. Por isso eu Te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça cessar aquela guerra ali na Ucrânia. Deus, coloca ali a Tua mão e faz a Tua obra. Destrua as obras do inimigo, amarra o valente no abismo. Dai vitória, meu Pai, ao Teu povo na terra. Dá livramento e proteção para cada um de nós, para cada um dos nossos familiares. Nos livra, meu Pai, de todo o poder do adversário. Nos livra, meu Deus, de todas as tragédias. Nos livra, meu Deus e meu Pai, de todos esses vírus. Tem misericórdia, livra a Tua igreja, livra o Teu povo. Socorre, meu Pai, as crianças, socorre os jovens. Meu Deus, manifesta o Teu poder sobre os adolescentes. Não conta, dá livramento, dá proteção em nome de Jesus. Guarda e proteja, meu Pai amado. A vida daqueles que estão enfermos. Eu oro pela vida da irmã Júlia, pela vida da Maria. Eu oro pela vida do Alife, meu Deus. Continua operando, continua manifestando, Pai, o Teu poder. Oh, Deus tremendo, Deus provedor de Jeová Jiré. Deus de toda provisão. De livramento, meu Pai, de proteção. Envia Teu socorro desde Sião. Envia teu socorro para tua igreja, para o teu povo na terra. Socorro aflito, socorro necessitado. Queima a enfermidade maligna, queima toda a obra do inimigo. Senhor, não deixa ele ter vitória. Que a vitória tu ganhaste no Calvário. É a vitória nossa, a vitória da tua igreja, do teu povo na terra. Por isso peleja por nós, peleja pela Tua igreja, peleja pelo Teu povo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, responda também as nossas orações feitas durante a madrugada. Envia socorro do céu para cada um dos Teus servos, para cada uma das Tuas servas. Eu oro também pela vida da Beth. Pela vida da irmã Elizabeth, meu Pai, juntamente com a sua família. Coloca, meu Deus, a Tua mão e dai vitória. Dai vitória ao Teu povo, meu Pai, que de uma maneira ou de outra está sofrendo com essa pandemia. Meu Deus, onde os recursos são poucos. Em misericórdia dos nossos irmãos, meu Pai, ali em Minas, ali, ali também, meu Pai amado. No Nordeste, meu Pai, aqueles que estão sofrendo também ali na Bahia. Coloca, meu Deus, a Tua mão e socorre. Coloca a Tua mão também sobre aqueles que estão sofrendo ali no Pará, ali no Tocantins. Meu Deus, eu oro também por aqueles, meu Pai, que estão sofrendo ali no Sul, meu Pai. Sofrendo com a seca, meu Pai. Sofrendo com o calor. Coloca, meu Deus, a Tua mão e dá livramento. Entra, meu Pai, com toda a sorte de provisão nesse país. Entra com livramento, com proteção, meu Pai, eu te peço. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem compaixão. Envia socorro do céu e socorro da terra para esta nação. Não deixa faltar, Senhor, o alimento. Não deixa faltar o pão para o Teu povo. Olha, Senhor, a situação no campo. Olha, meu Deus, o campo sendo devastado, meu Pai, pela falta de chuva. Olha, meu Deus, é do campo que vem, Senhor, o alimento para as nossas mesas. Tem misericórdia, Senhor, faz cessar pelo Teu poder. Faz cessar pelo Teu poder, Senhor, esse sol escaldante tem misericórdia meu Pai faz aleluia que retorne meu Pai as chuvas ali no sul e faz a tua obra no sudeste meu Pai no centro-oeste tem misericórdia contempla a necessidade entra com provisão livramento e proteção nesta nação Quebranta os corações endurecidos queima toda obra do inimigo Abre, meu Deus, as portas, de emprego para aqueles que estão desempregados. E envia socorro do céu e socorro da terra. Porque o nosso socorro vem do Senhor, que é criador do céu, que é criador da terra. Por isso realiza a tua obra e dai vitória à tua igreja, dai vitória ao teu povo. Pelo poder do teu sangue, para a glória do teu santo nome. Eu coloco nas Tuas mãos todas as autoridades constituídas desta nação, desse estado e desta cidade. Faz, meu Deus, a Tua obra e abençoa, meu Pai, essa campanha de vacinação. Não deixa, meu Pai amado, não deixa, Senhor, que haja impedimento, mas coloca a Tua mão, meu Pai, e libera as vacinas. Libera tudo o que é necessário e opera de uma maneira gloriosa e poderosa na vida dos jovens, na vida das crianças e dos adolescentes, e na vida dos adultos também. Manifesta, Pai, o Teu poder. Faz grande obra pelo poder do Teu sangue, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor conscientize, meu Pai, o Brasil. Que o Senhor conscientize, meu Pai, o povo brasileiro. Oh, Deus, a se vacinar. Faz a Tua obra, meu Pai. Tira, meu Pai amado. Tudo que não provém de ti, não te agrada. E conceda, Pai, a bênção, conceda a vitória. Pelo poder do teu sangue, para a honra e glória do teu nome. Meu Deus e meu Pai, nós te rogamos. E nós te louvamos e te agradecemos. É no nome de Jesus Cristo. E é para a glória de Deus Pai. E temível, maior que todos os deuses. Deus tremendo, Deus que não falha. Tu és o mesmo que abriu o mar vermelho Israel atravessou a pé enxuto. O mesmo que derrubou as muralhas de Jericó. O mesmo que fez com que o Jordão recuasse em tempo de cheia. O teu povo atravessou a pé enxuto. Por isso, Pai, nós clamamos a ti neste momento. Porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não temos outro Deus além de ti. E nós não precisamos de outro, porque o Senhor nos é suficiente. Deus forte, poderoso na guerra. Deus que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus provedor Jeová Jiré. Entra, meu Pai, com toda a sorte de provisão nos lares, nas famílias carentes e necessitados. Venha suprir, meu Pai, cada necessidade. Venha destruir toda a enfermidade. Tua palavra diz que o Senhor levou sobre Si as nossas dores. As nossas enfermidades foram levadas sobre Ti no Calvário. Glória a Deus! E eu creio que nesta noite o Senhor está colocando as mãos sobre as enfermidades, arrancando o mal pela raiz. Destruindo o câncer, destruindo a tuberculose. Meu Deus, problema no pulmão. O Senhor está colocando a mão agora. Está arrancando o mal pela raiz em nome de Jesus. Está destruindo a enfermidade maligna, esta peste perniciosa. Está consumindo ela com fogo da tua glória. Meu Deus e meu Pai, visita agora os hospitais. Visita as UTIs, visita também as enfermarias, os quartos e os corredores Tem misericórdia, meu Pai, daqueles que estão ali internados Precisando do socorro do Senhor Porque estão entubados, estão precisando, meu Pai Respirar normalmente Coloca a tua mão, Senhor Eu repreendo essa falta de ar Eu repreendo, meu Pai, agora o mal que tem atingido os pulmões e tenha atingido agora a imunidade desta pessoa. Coloca, Deus, a tua mão, envia a tua cura, o teu milagre para a glória do teu nome. Toca na raiz da doença e consome com ela, Pai. Consome com ela, em nome de Jesus. Destrua pelo teu poder. Em misericórdia visita aqueles que estão desempregados. Abre, meu Deus, as portas do bom emprego, do bom salário, bom ganho envia socorro do céu e socorro da terra tem misericórdia coloca a tua mão sobre os teus servos entra com provisão entra com livramento meu pai com proteção toma nas tuas mãos o Brasil toma nas tuas mãos as autoridades constituídas do Brasil meu Deus a obra é tua tu és o Deus que rege as nações e tu és o Deus que Julga as nações, Tu és o juiz de toda a terra. Coloca a tua mão e manifesta, Pai, o teu poder. Lembra-te dos menos favorecidos. Lembra-te daqueles, meu Pai, que estão passando por privações. Precisando, meu Pai, de alimento e não tem, precisando de socorro médico e não tem. Senhor, tem misericórdia, coloca a tua mão. Faz a Tua obra, meu Pai. Faz a Tua obra na saúde pública do Brasil, na saúde privada. Entra, meu Pai, com providência, com solução. Coloca as Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo. Tem compaixão das almas, Pai, que estão perecendo. Estende as Tuas mãos de poder e socorre o aflito, socorre o necessitado. Socorra aqueles que estão, meu Pai, isolados dentro de casa. Porque estão com sintomas desta enfermidade maligna. Coloca a Tua mão, Senhor. Eu repreendo todos os sintomas em nome de Jesus. Toca agora na raiz deste mal. Consome com este mal, Senhor, pelo Teu poder. Consome com esta praga, meu Pai. Com este espírito de morte, com este espírito de enfermidade. Guarda, meu Pai, proteja nós. Proteja o nosso lar, proteja a nossa família Proteja a tua igreja teu povo na face de toda a terra Acampa teus anjos de livramento, de proteção ao nosso redor Dentro e fora do nosso lar E ao redor de todos os nossos familiares Essa tua obra no Brasil, Senhor Eu entrego nas tuas mãos Eu entrego a ti, Senhor Tu és o mesmo que abriu o mar vermelho Abre as portas, Senhor Derruba as muralhas. Destrua todas as barreiras. Confunda o adversário. E toda arma forjada contra nós. Toda ferramenta preparada. Senhor, destrua pelo teu poder. Toda seta maligna. Queima agora, Senhor. Queima com fogo da tua glória. Destrua toda seta maligna de doença. Queima com fogo da tua glória A palavra diz que o Senhor nos livrará Do laço do passarinheiro Da peste perniciosa O Senhor nos cobrirá com as suas penas Debaixo das tuas asas estaremos seguros Porque a tua verdade ela é escudo e é broquel Por isso, meu Deus Coloca a tua mão e dá livramento Coloca a tua mão e cura Coloca a tua mão, Senhor, e destrua o mal não é para a nossa glória, Pai, mas é para a glória do Teu nome. Porque o Senhor é o nosso Deus. O nosso único Deus. Deus provedor. Deus que peleja por nós. Deus que nos cura, Jeová Rafa. Deus que a nossa paz, Jeová Shalom. Manifesta-te, ó Pai, nesta nação. Traz paz aos corações. Destrua a agitação, a perturbação, o espírito de confusão. Nos lares, nas famílias. Meu Deus, nós entregamos nas Tuas mãos Todos que exercem função de governo nesta nação Manifesta o Teu poder E todos aqueles que exercem função de governo, meu Pai, sobre a Tua igreja Nós entregamos também a Ti Porque a obra é Tua, a igreja é Tua A igreja é soberana Está acima de principados e dominadores por isso, faça a obra, confunda o inimigo, amar valente no abismo, Senhor. E dai vitória à tua igreja, dai vitória ao teu povo, pelo poder do teu sangue. A enfermidade caia por terra, as muralhas caia por terra, o desemprego nesta nação caia por terra. Espírito de miséria, o espírito de enfermidade, o espírito de morte, sai! Sai agora! Sai em nome de Jesus Sai pelo poder e autoridade do nome de Cristo O Senhor envie teus anjos nesta noite Para pelejar por cada um de nós Cerca com teu exército, Senhor O nosso quintal, a frente da nossa casa Em cima da casa, dos lados Em cada janela, vitrô, porta, portão Onde quer, Senhor Que houver alguma entrada O Senhor coloca os teus anjos acampados e cerca com teu exército Porque o Senhor é o nosso Deus forte É o nosso Deus poderoso Guarda e abençoa a tua igreja na terra E dai vitória para a glória do teu nome Senhor, que as almas se rendam a ti E o Senhor nos envie nesta nação um grande reavivamento espiritual Em todas as nações da terra Que as almas se rendam a ti, Senhor Que o ser humano entenda que sem o Senhor nada nós somos por isso, estende as Tuas mãos e faça a obra. Peleja por nós. Peleja pela Tua igreja na terra. E confirma a nossa vitória para a glória do Teu nome. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Entrou Lucas Borges e a Cida Ferreira. Entrou Lucas Borges e a Cida Ferreira. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Todos que estão conosco até agora. Que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador, que nada nem ninguém te incomode durante o seu sono, que você tenha paz para dormir, que toda inquietação, perturbação, espírito de confusão seja destruído em nome de Jesus. Então, também, Elizabeth, Santos. Elizabeth Santos também entrou. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Que você creia... Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por mais uma vez estarmos reunidos na Tua presença, unindo os nosso fé, no seu espírito, crendo que o nosso Deus é fiel, poderoso, misericordioso, porque a Tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã e é grande a Tua fidelidade. Senhor, abençoa os lares, as famílias, Pai, aqui representadas. Abençoa os projetos, os processos de aposentadoria, os processos que estão na justiça. Coloca a Tua mão, Senhor. Abençoa os contratos, que esses contratos sejam assinados. Entra, meu Pai, com providência. Abençoa também aqueles, meu Pai, que estão precisando abrir um comércio abrir, Senhor, a fazer alguma coisa para se manter e manter a sua família. Meu Deus, ora agora por todos aqueles que têm participado dos votos, aqueles que têm feito voto através, a, através do nosso WhatsApp. E aqueles que têm votado pedindo socorro, pedindo para que o Senhor socorra alguém da família, para que o Senhor abra as portas que estiverem fechadas, que o Senhor prepare as vendas, que o Senhor prepare tudo que esta pessoa precisa Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos Porque sabemos que o Senhor é poderoso Suficientemente Para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos E nós oramos por cada pessoa Que está participando conosco hoje pela primeira vez Oramos por eles, Pai que eles possam permanecer firmes conosco neste grupo de oração. Estamos clamando todas as madrugadas. Temos certeza que a nossa oração tem chegado ao trono da graça. E que de lá com certeza vem o socorro para as nações. Vem o socorro para aqueles que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs. Os nossos irmãos que estão entubados, as crianças, meu Pai, que estão sendo atacadas por esse vírus maldito. Meu Deus, tenha misericórdia, toma os hospitais, os UPAs, os postos de saúde nas Tuas mãos. Toma as equipes médicas, as equipes de enfermagem nas Tuas mãos, para que elas possam lidar, meu Pai, com os pacientes com amor. Para que elas possam, meu Pai, honrar suas profissões de socorrer Em nome de Jesus Cristo Nós repreendemos, meu Pai Dos hospitais, dos UPAs, dos postos de saúde Oh Deus, tudo aquilo que não te pertence Tudo aquilo que não era para ser Em nome de Jesus que haja amor no coração daqueles que trabalham na área da saúde. Que haja amor no coração daqueles, meu Pai, que trabalham com crianças. Quantas, tra... Quantas tragédias nas próprias escolas. Tem misericórdia das nossas crianças, Pai. Dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Coloca a Tua mão, Senhor. Faz das nossas escolas lugares onde as crianças possam ir para realmente aprender, para realmente, meu Pai, se firmar como cidadãos, como homens, como mulheres, servos de Deus. Homens e mulheres de caráter. Meu Deus, coloca a Tua mão. É tão bom, Senhor, estudar. Numa escola onde você pode confiar no professor Onde você pode fazer boas amizades Meu Deus, manifesta o teu poder Faz a tua obra, meu Pai, nas escolas Toma os professores nas tuas mãos Que eles também entendam que ser professor Não é apenas para ter um salário todo mês Mas ser professor também é uma missão Ser médico, enfermeiros, enfermeiras, atendentes Pessoas que lidam no hospital, nos UPAs, nos postos de saúde É uma missão, meu Deus Estão cuidando de pessoas que precisam de socorro As crianças precisam de socorro As crianças precisam ser ajudadas Os adolescentes, os jovens e os doentes, Pai, os doentes que entram nos hospitais confiando, confiando na bondade dos médicos, na bondade da equipe de enfermagem. E de repente o Senhor sabe que muitas coisas terríveis acontecem. Mas eu te peço misericórdia, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha sarar a nossa nação. Atende a oração do Teu povo, atende o clamor do Teu povo. Atende o nosso clamor, Senhor. E faz uma obra poderosa nessa nação. Eu oro pelas famílias que perderam seus entes queridos. E muitos de uma maneira tão drástica, Senhor. De uma maneira de, tão terrível. Que elas vão ficar com isso no coração para o resto da vida tem misericórdia que não existe coisa pior do que perder um ente querido e perder sendo que podia que teria como socorrer que o Senhor tenha misericórdia meu Pai que o Senhor tenha compaixão Dá livramento e proteção para os nossos familiares. Dá livramento e proteção para os nossos irmãos, para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, nossos idosos, que às vezes também são tão maltratados. Coloca as tuas mãos sobre os asilos, sobre as casas de recuperação, sobre as cadeias públicas, estaduais e federais. Estende as Tuas mãos, Senhor, e toma as autoridades constituídas do Brasil em Tuas mãos. A obra é Tua nesta nação. A obra nesta nação não é do homem nem do adversário. A obra é Tua, Jesus. Por isso, toma conta desta nação. Faça a tua obra Compadece-te dos menos favorecidos Compadece-te daqueles que estão vivendo nas ruas da cidade Embaixo de barracas, embaixo de pontes, de viadutos Embaixo de marquises Meu Deus, socorre Socorre todos eles Livra pelo teu poder Livra pela tua misericórdia e bondade Coloco nas tuas mãos a cidade de Mogi das Cruzes Coloco nas tuas mãos nossos irmãos ali de Jundiapeba Que perderam Suas casas Que perderam Que as suas casas foram descobertas Por causa da chuva Coloca a tua mão Senhor Dai vitória Envia socorro para eles Usa as autoridades constituídas desta cidade Para socorrê-los Pai E aqueles que puderem socorrê-los Coloca a Tua mão, conceda a bênção, conceda a vitória. Pelo Teu poder, Senhor, para a glória do Teu nome. Socorre a nossa família, socorre a Tua igreja, socorre o Teu povo na terra. Toma as autoridades eclesiásticas da nossa nação em Tuas mãos. Manifesta o Teu poder, Senhor. Confunda o inimigo que quer confundir, que quer lançar confusão, meu Pai, sobre a nação. Coloca a tua mão e lança por terra todo espírito de confusão. Deus, nós te pedimos. Faz a tua obra pelo poder do teu sangue. Faz a tua obra para honra e glória do teu nome. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada. O Senhor, esteja conosco, esteja com a tua igreja, esteja com o teu povo na terra. Esteja com todos aqueles que te temem, aqueles que te buscam. Faz uma grande obra, Senhor. Nós te pedimos, visita nossa irmã Bela, sua casa, sua família, seu esposo, suas filhas, seus netos e geros. Pastor Pedro Paulo, Pastor são todos os pastores, obreiros, evangelistas e missionários que estão passando por uma situação difícil. Meu Deus, envia socorro do céu e socorro da terra. Estenda as tuas mãos, Senhor. E dai vitória à Tua igreja. Não deixe a Tua igreja perecer. Não deixe o Teu povo fracassar. Mas levanta neste país um grande exército. De homens e mulheres de Deus. Que clamam pelo Teu nome. Que buscam a Tua face. E com certeza, o Senhor vai fazer grande obra nesta nação. Para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos e Te agradecemos. Por todos que estão conosco, por todos que vão participar mais tarde, faz grande obra, Senhor. É no nome de Jesus Cristo. Te peço que visite as dispensas, os armários, as geladeiras, onde não tiver provisão, envia provisão, Senhor. Tem misericórdia, coloca as tuas mãos e envia, Senhor, e usa pessoas que participam da nossa live para que estejam nos ajudando ajudar aqueles que precisam, nós te pedimos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, é no nome de Jesus Cristo, e é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Deus. Vamos estar é, buscando a presença do Senhor, e não se esqueça, vocês que receberam as bênçãos do Senhor, porque eu tenho certeza que pessoas receberam, então, não se esqueça de colocar no nosso WhatsApp. Conte o que você recebeu de Deus através dessa transmissão para que possa acrescentar a fé das demais pessoas que estão conosco e é aquelas que já estão também participando. Aquelas que têm colocado seu pedido de oração, que nós temos orado também. Tenho certeza que o Senhor vai estar fazendo uma grande obra em nome de Jesus. Nós vamos agora entrar em oração, se prepare e creia no socorro do nosso Deus, que nunca falhou e jamais vai falhar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse privilégio de estarmos reunidos na tua presença, mais uma vez, mais uma vez estamos clamando pelo Teu socorro, clamando pela Tua presença, clamando pela Tua bênção, pela Tua misericórdia pela Tua bondade. Senhor, visita agora cada pedido de oração, cada vida cujos nomes aqui estão diante de Ti, cada lar, cada família, Pai, aqui representados. Entra, meu Pai, com toda a sorte de provisão nos lares, nas famílias, meu Deus, coloca a Tua mão, eu repreendo o espírito da miséria, o espírito da fome, o espírito da morte. Meu Deus, que haja fartura nesses lares. Que o Senhor venha derramar grande provisão nos lares, nas famílias aqui representadas. Que o Senhor não deixe faltar coisa grande nem coisa pequena para aqueles que têm participado dos votos e aqueles que têm nos ajudado. Meu Deus, entra com toda a sorte de provisão nos lares, nas famílias. Faz uma grande obra, Pai, para a honra e glória do Teu nome E abençoa todos aqueles que todas as noites estão conosco, Pai Buscando a Tua face, buscando a Tua presença Meu Deus, estende as Tuas mãos de poder sobre eles Derrama a bênção da saúde, a cura, o milagre Sobre aqueles que estão enfermos Toca na raiz da doença, destrua, Pai a enfermidade interna, a enfermidade externa, a enfermidade na alma, Pai, consome com ela. Derrama sobre essa pessoa a bênção da saúde, a cura e o milagre. Que essa enfermidade seja destruída pelo Teu poder. Toca, Senhor, toca com a Tua mão forte e poderosa. Liberta estas vidas pelo poder do Teu sangue. E abençoa, meu Pai, cada lar, cada família que representadas. Envia socorro do céu e socorro da terra. Abre as portas do bom emprego, bom salário, bom ganho para aqueles que estão desempregados. Abre, meu Pai, as portas que estiverem fechadas para aqueles que trabalham por conta. Senhor, não deixa faltar serviço. Envia serviço, meu Pai, para os teus servos trabalharem. Envia a provisão do céu, como o Senhor enviou para Elias. Coloca a tua mão, Senhor. Não deixa os teus servos passarem um final de ano mirrado. Um final de ano, meu Pai amado, sem conseguir... Ter o que eles gostariam de ter, mas que o Senhor venha, meu Pai, abençoá-los, venha abençoar o seu trabalho, venha abençoar a sua fonte de renda, venha colocar a tua mão e tirar os tropeços embaraços do caminho e abrir, Senhor, as portas que estiverem fechadas, Senhor, envia socorro do céu e socorro da terra nesta noite, toma frente, meu Pai amado, de cada um dos teus servos, toma frente dessas empresas que foram abertas, não permita que se fecha, mas abre, meu Pai, essas portas, escancara elas pelo Teu poder e envia, meu Pai, trabalho, envia, Senhor, serviço, envia, Senhor, pagamentos, envia, Senhor, abre, meu Deus, as portas, coloca a Tua mão e tira todo impedimento e tira toda barreira maligna. Queima todo olhar maligno lançado sobre os negócios deste homem, desta mulher. Meu Deus, lança por terra o espírito da inveja. Queima com fogo da Tua glória. E derrama a bênção, meu Pai. A bênção da saúde, a cura, o milagre. E a bênção financeira, meu Pai. Seja derramada sobre esta casa, sobre esta família. Envia, meu Pai, toda sorte de provisão. Visita os armários, as geladeiras. Visita as dispensas. Visita, meu Pai. Visita e opera. Tem misericórdia onde estiver faltando. Senhor, supre, supre cada necessidade. Oh, Deus, envia o anjo da provisão visão Aquele que o Senhor enviou para levar o alimento, meu Pai, para Elias. O alimento, meu Pai, para a viúva, meu Pai. Coloca, Deus, na Tua mão e supre. Pelo Teu poder, a obra é Tua, Pai, não deixa faltar, Senhor, não permita que falte, não deixa faltar também a Tua presença, porque sem Ti nada nós podemos fazer, por isso envia socorro do céu e socorro da terra e dai vitória à Tua igreja, dai força ao Teu povo para continuar clamando, para continuar buscando, para continuar marchando, Oh Deus, em nome de Jesus, não nos deixe ficar prostrados, não deixe a tua igreja se prostrar no caminho, mas levante nesta nação uma igreja forte, meu Pai, uma igreja revestida do teu poder, faz uma obra gloriosa na vida dos nossos irmãos ali no Rio de Janeiro, todos aqueles que participam juntamente comigo, meu Deus, a obra é tua ali no Rio de Janeiro, ali em Belo Horizonte, ali, Senhor, em Campinas, ali no Rio Grande do Norte, ali também, meu Pai amado, em Pernambuco, Recife, Salvador, Senhor, coloque a Tua mão, opera na vida de cada um, entra, meu Pai, com providência, na Yasuba canta na Brachai, nos lares, nas famílias aqui representados. Envia socorro do céu e socorro da terra na vida da Samira ali nos Estados Unidos. Cobre ela com teu sangue. Faz uma grande obra na casa dela, na vida da, de toda a família. Meu Deus, abençoa o seu esposo. Cobre com teu sangue, faz a tua obra, dá sabedoria para ela, espírito de vigilância e prudência, acampa teus anjos, Pai, de livramento, e proteção ao redor dela, ao redor da casa dela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, e faça grande obra na vida dela, para a glória do teu nome. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre todos aqueles que estão participando dos votos, meu Deus, que o Senhor abra as portas, escancare as portas para eles e opere de uma maneira toda especial. Meu Deus, eu quero ouvir, Senhor, eu quero ouvir os Teus servos testemunhando, eu quero ver os Teus servos, meu Pai, testemunhando, falando, meu Pai, do que o Senhor fez, porque a obra é Tua, assim como esta Live também é Tua, assim como a honra e a glória, meu Pai, de tudo que é feito neste lugar, é para a glória do Teu nome. Por isso estenda, Pai, as Tuas mãos com milagres, Pai. Com cura, com salvação, com libertação. Deus a manifesta, Pai. Manifesta o Teu poder. Realiza grande obra. Que as obras das trevas caiam por terra. As enfermidades sejam destruídas. As portas que Satanás quer fechar sejam abertas pelo poder e autoridade do nome de Cristo, em nome de Jesus, seja liberado, seja liberado, tudo aquilo que o adversário tentou roubar, tudo aquilo que ele prendeu, seja liberado seja liberado, seja liberado, seja liberado pelo poder e autoridade do nome de Cristo, tira toda amarração, meu Pai, da vida do teu povo tira todo impedimento meu Pai, toda barreira maligna e destrói toda seta inflamada do maligno e abençoa o teu povo, e abençoa a tua igreja, fortalece com teu poder, renova Pai, a nossa fé, renova o nosso entendimento, realiza grande obra, ô oh, meu Deus e meu Pai, tomo o Brasil nas Tuas mãos. As autoridades constituídas do Brasil, Senhor, coloco nas Tuas mãos. Faz a Tua obra nesta nação. Faz a Tua obra na vida das autoridades constituídas dessa nação. Abençoa, abençoa, abençoa o Brasil. Abençoa de uma maneira toda especial, meu Pai. E realiza grande obra nesta nação para honra e glória do no Teu nome. Visita aqueles que estão vivendo embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises dentro de barracas, outros que estão vivendo, meu Pai, ao um relento Senhor, coloca a tua mão tem misericórdia aqueles que estão, meu Deus, encarcerados coloca a tua mão os que estão nas casas de recuperação meu Pai as que estão também nos abrigos, nos albergues, meu Deus, estende as tuas mãos, as crianças nos orfanatos, as crianças nas creches, nas escolas, meu Deus, cobre com teu sangue, dá livramento, meu Pai, proteja as nossas crianças, os nossos adolescentes. Os nossos jovens, meu Pai, que é o futuro desta nação. Meu Deus, toma em Tuas mãos, livra os jovens, meu Pai, da marginalidade. Livra, meu Deus e meu Pai, desse vício maldito, desta droga do inferno. Coloca a Tua mão, Senhor, e consome com esta praga. Tem misericórdia, meu Pai, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das nossas crianças. Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha manifestar o teu poder, trazendo um grande reavivamento espiritual para o Brasil, fazendo uma grande obra, meu Pai, para a glória do teu nome. Estende as tuas mãos de poder, Senhor, e realiza grande obra para a glória do teu santo nome. Toma nas tuas mãos, Senhor. E opera na vida daqueles que perderam seus entes queridos. Consola, meu pai, os corações tristes e abatidos. Dai forças, meu pai, porque é só em ti, Senhor, que encontramos forças para vencer este mundo como o Senhor venceu, e para estarmos em pé na tua presença no dia glorioso da tua vinda. Abençoa os pastores que estão desanimados, os dirigentes, os obreiros os evangelistas, os missionários, todos aqueles, meu Pai, que antes exerciam autoridade sobre a Tua igreja, mas hoje fracassaram, não estão mais com coragem, não estou mais com ânimo, perderam Pai, o primeiro amor, tem misericórdia traz de volta o primeiro amor para cada um deles, Pai levanta estes homens, estas mulheres de Deus, levanta com poder, Senhor, tem misericórdia meu Deus, nós te rogamos nós te suplicamos porque a tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, por isso meu Pai, levanta estes homens levanta estas mulheres meu Pai, em nome de Jesus, para fazer a Tua obra na terra e para viver além dessa terra, na Tua presença, para sempre. Eu Te louvo e Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo. Era a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença e pela presença de todo o Teu povo. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, todos aqueles que têm nos ajudado. Não deixe faltar nada para eles, mas que eles possam ter a mesa farta, que eles possam ver, Senhor, suas geladeiras fartas, seus armários, que o sustento venha, meu Pai, pelo Teu grande poder. Portas se abram, portas de emprego, portas de serviço. Que eles vejam, meu Pai, a Tua mão operando. Teu poder se manifestando para a honra e glória do Teu nome. Eu Te peço e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te conceda uma noite de sono reparador. Ao nosso coração e Ele fala através da Palavra. Vamos orar então. Glória a Deus. Vamos buscar a face do nosso Deus. E crer que nesta noite Ele tem milagres para a nossa vida. Ele tem coisas grandes a fazer nas nossas vidas, para a glória do Seu nome, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu quero Te agradecer por esta noite, por esse início de madrugada, pois já está faltando 20 para as duas. Eu louvo a Deus por estar junto com os Teus servos, Tuas servas. Pela oportunidade que nos concede, pelo Teu grande poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua infinita bondade. Perdoa, Deus, os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas e falhas, renova as nossas forças físicas e espirituais. Eu Te agradeço por cada pessoa que está comigo neste propósito, aqueles que entraram, aqueles que vão entrar mais tarde, aqueles que só vão participar no decorrer do dia. Visita cada um deles e opera no lar, na família, no trabalho, em todas as áreas, esteja fazendo uma grande obra nesta noite. Abençoa cada lar, cada família que representados. Envie o anjo da vitória, Pai, com a bênção, com a vitória que só o Senhor pode dar, com livramento, com proteção, com cura, com milagre, com maravilhas. Porque o Senhor é Deus de maravilhas. Toca na raiz da doença, toca com a tua mão forte e poderosa e arranca o mal pela raiz, pelo teu poder, para a glória do teu nome. Abençoa a irmã Bela, visita ela, dá forças para ela, dá graça, ajuda ela a vencer, meu Pai, esta etapa da vida dela. Coloca a tua mão e envia socorro para a tua serva, meu Pai. Envia socorro para o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada vida que aqui está, cada vida cujos nomes aqui estão. Eu abençoo também esses processos, esses projetos, esses contratos, essas carteiras profissionais, esses currículos. Meu Deus, eu coloco tudo em Tuas mãos e eu creio no Teu milagre. Opera Teu milagre, meu Pai, em cada vida, em cada lar, em cada família. Opera também na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, bairro e rua onde moramos. Eu repreendo todo o espírito da enfermidade. Eu repreendo, meu Pai, esta peste perniciosa. E peço que o Senhor venha agir na nossa vida, venha trazer a paz, a alegria no lar, na família. Eu repreendo o espírito de contenda dentro dos lares. Eu repreendo o espírito de confusão, de discórdia, de desunião. Tudo, meu Pai, que tem atuado nos lares, trazendo destruição, que a tua mão seja colocada e o inimigo da nossa alma seja envergonhado, seja derrotado pelo poder do teu sangue, todo o poder maligno atuando nos lares e nas famílias. Lança por terra, Pai, em nome de Jesus. E abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo na terra. Abençoe esse final de semana. Faz grande obra nos cultos na tua casa. Esteja presente, meu Pai, em todas as reuniões. Opera maravilhas. Faz milagres. Salva, cura, liberta e transforma. E dai vitória ao teu povo, meu Pai. E se o Senhor vier, meu Pai, nesse, nesse, nessas horas que estão para vir, que o Senhor nos ajude a subir. Não nos deixe nessa terra. Não deixa, Senhor, o teu povo ficar mas que possamos subir com o Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco. Esteja guardando, protegendo tudo que o Senhor tem nos dado. Guardando, meu Pai, livrando dos poderes das trevas, do poder do homem sanguinário e violento, do homem maligno. Guarda, meu Pai, a tua igreja, guarda o teu povo. Guarda os nossos jovens, Pai, os nossos adolescentes, as nossas crianças, nas tuas mãos, Senhor. Que o teu anjo de livramento e proteção se acampe ao nosso redor e ao redor de todos os nossos familiares, onde quer que estiverem agora. Guarda e proteja, Pai, e livra cada um pelo teu grande poder para a glória do teu santo nome. Visita aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade, Pai. Embaixo de barracas, de pontes, de viadutos, embaixo de marquises e aqueles que estão vivendo ao relento. Sem nenhum teto sobre a sua cabeça. Meu Deus, tem misericórdia. Olha a situação, olha esse frio que está fazendo em São Paulo. Tem compaixão daqueles que vivem nas ruas da cidade. Usa as autoridades constituídas desta nação. Desse país, meu Pai, desse estado e desta cidade, para socorrer o aflito e o necessitado. Coloca, meu Deus, a Tua mão, usa Teus anjos, Pai, para socorrer aqueles que precisam. E dai vitória, Pai, pelo poder do Teu sangue. Visita os albergues, visita as delegacias, as casas de recuperação, visita, meu Deus, as prisões estaduais, as prisões federais. Coloca a tua mão, Pai. Tem misericórdia, meu Pai, de todo ser humano que está lançado em prisão. Liberta, meu Pai. Livra também do cativeiro aqueles que estão em cativeiro. Coloca a tua mão, meu Pai. dá livramento pela tua misericórdia e pela tua infinita bondade. Eu te peço, meu Pai, a tua presença. Que o Senhor entra em toda a situação, que é difícil para nós, mas que não é para o Senhor. Coloca a tua mão de poder. Eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda a interferência do maligno. E eu quebro também a maldição hereditária, maldição mandada, desejada, pronunciada contra o teu povo, pronunciada contra a tua igreja. A tua palavra diz que quanto o teu povo não vale feitiçaria, não vale maldição em nome de Jesus coloque a tua mão e faça a obra Dá livramento meu Deus, pelo teu grande poder para a glória do teu nome Pai, coloca a tua mão e socorre o povo aflito e o povo necessitado e conceda a vitória pelo poder do teu sangue, para a honra e glória do teu nome, eu peço a tua bênção, eu peço a tua presença a tua misericórdia e a tua bondade em nome de Jesus Cristo Amém. Graças a Deus. ...a nós mesmos e as trevas que estão de perto nos rodeiam. Visita cada um dos irmãos, as irmãs, os jovens, as crianças que estão conosco neste propósito. Aqueles que estão aqui no Brasil, em, em vários estados do Brasil, em várias cidades, e também aqueles que estão nas aldeias, nos albergues, nos asilos, aqueles que estão nas casas de recuperação, aqueles que estão é, nas cadeias públicas, estaduais, federais, locais, que o Senhor estenda as Tuas mãos, que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor não criou o ser humano para viver desta maneira. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, coloque a Tua mão e concede livramento, concede proteção para aqueles que ainda estão aqui fora, meu Pai, para que não venham também a cair, em tentação, livra meu Deus livra das ciladas, dos laços do inimigo os nossos jovens as nossas crianças os nossos adolescentes, livra Pai do poder do homem sanguinário do poder do homem violento do homem maligno livra dos assaltos, dos acidentes livra meu Deus livra pelo teu poder e pela tua graça tem misericórdia das nossas vidas tem misericórdia da vida do teu povo na terra Fortalece aquele que está fraco. Levanta aquele que está caído no caminho. Senhor, desperta aqueles que estão dormindo. Sono da negligência, sono espiritual. Renova as forças do teu povo. Para te servir em espírito e em verdade. Para andar na tua presença com a mente e o coração voltados inteiramente para ti. Senhor, a obra é tua na vida de todo o teu povo, meu Pai. Que depois dessa pandemia não soube mais o que fazer da própria vida, estão desorientados, estão sem saber o que fazer, estão desequilibrados, Senhor, coloca a tua mão, faz a tua obra, meu Pai, em cada vida em cada coração. Eu oro também, meu Pai, pela vida da Anice, pela vida de seus filhos, por toda a sua família. Eu oro também, meu Deus e meu Pai, pela vida da irmã Dalila, pela vida da Isabela, da Bela e por todos os demais irmãos que estão enfermos. Eu oro também, meu Deus, meu Pai, meu Salvador, pelos nossos irmãos ali no Recife, ali em Alagoas, todos que estão sofrendo com as enchentes, todos que perderam tudo nas enchentes. Meu Deus, tem misericórdia. Socorre, meu Pai, o povo aflito, o povo necessitado. Faz a obra nesta nação. Libera, Pai, tudo aquilo que está retido no mundo espiritual. Libera, meu Deus, dos contratos. Libera, meu Pai amado, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tem retido. E confirma a bênção, confirma a vitória, pelo poder do Teu sangue, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa, meu Pai. Cada lar, cada família aqui representados, coloca a Tua mão, Senhor, e destrua o mal pelo Teu poder. Queima as enfermidades, queima as obras malignas das trevas. Abre as portas de bom emprego, bom salário, bom ganho para aqueles que são desempregados. Toma nas Tuas mãos cada contrato, meu Pai, cada processo trabalhista ou de aposentadoria ou processos na justiça. Realiza a Tua obra, Pai, pelo Teu poder, para a glória do Teu nome. Lança por terra os maus advogados, lança por terra, meu Pai, aqueles que estão ali para ajudar, para socorrer, as pessoas, meu Pai, e muitas vezes se tornam gananciosos e não importa, meu Pai, o que aconteça com as pessoas. Coloca a Tua mão, Pai, faz a Tua obra, advoga a causa na justiça, advoga pelo Teu poder, Senhor, para a glória do Teu nome. E dai vitória à Tua igreja, dai vitória ao Teu povo na face de toda a terra. Faz a Tua obra, meu Pai amado, na vida das autoridades constituídas do Brasil. Toma cada autoridade constituída do Brasil em Tuas mãos. Faz a Tua obra na mente e no coração de cada um. Senhor, a obra é Tua, esta nação é Tua. Por isso, faça, Pai, a Tua obra e confunda o adversário, lança por terra. Abençoa, meu Pai amado, esse final de semana na Tua presença. Prepara tudo que necessitamos, suplicada cada necessidade. Envergonha e confunda o adversário, lança ele por terra pelo teu poder. E envia o anjo da vitória nesta noite em cada lar, em cada família que representados. Confirma, Pai, a bênção a vitória para a glória do teu nome. Nós oramos, meu Pai, te agradecendo pela vida de todos os teus servos que estão conosco neste propósito. Pela vida de cada um que está participando pela primeira vez, pela segunda, terceira, quarta vez e por todos que estão conosco, meu Pai, desde o início deste propósito. Desde 2020 estão conosco, Senhor, para a glória do Teu nome. Opera grandemente na vida deles, que não falte coisa grande nem pequena e o Senhor venha suprir cada necessidade deles. Venha abençoá-los com toda a sorte de bênção, para a honra e glória do Teu nome. Meu Deus, nós te rogamos, nós te suplicamos e desde agora nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Faz a tua obra, Senhor, e destrua as obras das terras. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, dos fundos e das fre da frente. Esteja operando, esteja manifestando, salvando, libertando e transformando essas vidas. Para a glória do Teu nome, nós Te pedimos, Te rogamos e Te agradecemos. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. Glória a Deus. Eu para a Tua seara, faz a Tua obra, Pai, porque a obra é Tua. Manifesta, Deus, o Teu poder. Realiza grande obra para a glória do Teu nome. Que as almas se rendam a Ti, Senhor. Que o Teu poder se manifeste. Quebrante os corações endurecidos. Queima todos os laços do inimigo. Amarra no abismo valente, Senhor. Que tem se levantado contra o Teu povo, contra a Tua igreja. Que tem se levantado, meu Pai amado, muitas vezes contra aqueles que estão na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a Tua mão e dai vitória ao Teu povo. Dai vitória à Tua igreja, pelo poder do Teu sangue, para a glória do Teu nome. Manifesta o Teu poder na vida dos Teus servas, Tuas servas que estão hospitalizadas. Estão no leito de dor, Senhor, sofrendo dores. Sofrendo, meu Deus e meu Pai, com esta enfermidade maligna. Precisando do Teu socorro. Muitos, Senhor, estão internados. Muitos voltaram, meu Pai, a se internar com esta doença maldita. Que a Tua mão seja colocada. E esta Covid seja derrotada pelo Teu poder. Faz a obra, meu Pai, na vida daqueles que não querem se vacinar. Que acham que não precisam vacinar. Coloca a tua mão quebranta esses corações. A vacina está aí, Senhor. A vacina é um escape que o Senhor tem dado. Então que o Senhor possa falar ao coração de cada um. E fazer com que cada um entenda a necessidade de se vacinar. Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha trazer toda a sorte de provisão, de livramento, de proteção. Para com a Tua igreja, para com o Teu povo na face de toda a terra. Que o inimigo das nossas almas bate em retirada, saia do caminho. Saia pelo poder e autoridade do nome de Cristo. Sai agora, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Em nome de Jesus, toda amarração, toda a perturbação, toda a opressão, Não, todo o espírito de confusão, demônio da violência, o sangue de Jesus tem poder. Bate e retirar. Sai agora dos lares. Sai agora das famílias. Saia das mentes, sai dos corações. Em nome de Jesus, toda a opressão do inferno. Seja queimada agora e destruída Pelo poder e autoridade do nome de Cristo Senhor, visita e opera agora com teu poder E faz grande obra, meu Pai Em cada lar em cada família Onde chegar a minha voz, chegue também a tua presença Chegue também a tua bênção Onde quer, Senhor, que chegar A minha imagem ou a minha presença Que chegue a tua presença também a vida de cada um dos teus servos que estão longe, que estão perto. Aqueles que estão no leito de dor, que estão hospitalizados, encarcerados. Todos na canabra chúderá. Todos sejam tocados por ti, Senhor. Todos sejam libertos por ti, meu Deus. Coloca, meu Deus, a tua mão. O Senhor não criou o ser humano para viver desta maneira. Por isso, tem misericórdia, meu Deus. Coloca a tua mão e liberta tem compaixão destas almas visita aqueles que estão vivendo meu Pai, embaixo de pontes, de viadutos embaixo de marquises Senhor, com esse frio muitos estão vivendo em barracas no meio das ruas da cidade Pai, tem misericórdia usa nas tuas mãos as autoridades constituídas desta nação para socorrer o pobre, para socorrer o necessitado usa aqueles que podem ajudar Senhor para que ajude, para que socorra. Em nome de Jesus. E entre com provisão nos lares, nas famílias, meu Pai. Socorra aquele que está aflito, aquele que está necessitado. E me ajude pai, a ter como ajudar essas pessoas. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha manifestar o teu poder. E venha trazer a cura, venha trazer o milagre para a vida da irmã Bela venha curá-la pelo teu poder para a glória do teu nome venha derramar teu bálsamo sobre ela em nome de Jesus e sobre todos os nossos irmãos e irmãs que estão enfermos e sobre todos aqueles que estão sofrendo meu Pai com esta doença maldita coloca a tua mão Senhor faz a tua obra toma as autoridades toma os governantes nas tuas mãos peleja meu Pai pelos menos favorecidos tem misericórdia, eu te peço. Em nome de Jesus, cobre com teu sangue e livra do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Opera, Senhor. Transforma e liberta para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Graças a Deus. Que nos dá a vitória por nosso Senhor.